Olá, seja bem-vindo ao canal Clique Logista. Hoje nós vamos falar sobre as características do seu negócio quando vai utilizar o um marketing digital para abordar o seu cliente. As características do seu negócio hoje é um negócio ativo ou passivo na hora de abordar o cliente pela internet. Eu vou explicar qual que é a diferença, hoje um cliente entra na sua loja, você pega os dados dele, e-mail, telefone, whatsapp, e depois dele olhar o que ele quer, fazer as perguntas que ele acha necessário, ele acaba saindo da sua loja sem comprar nada. Qual é a sua ação? Se você pegou os dados dele, nome, e-mail, telefone, você costuma entrar em contato com ele depois? dessa experiência que ele teve com você dentro da loja, você liga para esse cliente, manda uma mensagem de WhatsApp, um áudio, um vídeo, uma foto de algum produto que ele tenha se interessado, você trabalha com algum tipo de e-mail marketing, colocando ele dentro de uma estratégia já pré-determinada? Se você faz isso, sim, você tem uma característica de atividade ativa, porque você busca esse cliente, mesmo ele não estando dentro da loja. Mas se você apenas aguarda ele retornar depois, é, ou se você apenas aguarda ele sentir a necessidade de voltar e quem sabe conseguir vender alguma coisa para ele, aí você tem uma atividade passiva, a característica do seu negócio é passiva. Isso não está errado, não quer dizer que isso esteja errado ou que uma fórmula funciona melhor do que a outra, óbvio que depende de cada negócio. Tem negócio, tem perfil de comerciante, perfil de empresário que consegue trabalhar dessa forma e tem perfil que não. Você como lojista, como empresário tem que entender qual é o seu, o seu objetivo de negócio, qual é o seu negócio e o que vai funcionar melhor ou não para você. A questão é, você tem que estar ciente que existem essas duas formas de abordagem do cliente. Existe um negócio que tem uma característica passiva e um negócio que tem uma característica ativa. Entendendo o que é cada uma, fica mais fácil de você tomar a decisão de ser ativo ou passivo na hora de abordar o seu cliente através do marketing digital. Para as empresas e para os empresários, os lojistas, os comerciantes que querem atuar de forma mais ativa na hora de buscar esse cliente, na hora de fazer uma venda, é, a gente, nós recomendamos aqui a utilização de criação de listas o pessoal que está acostumado já com marketing de infoprodutos né, o pessoal que vende infoprodutos já está mais habituado a esse termo que é geração de leads então a estratégia, a, estratégia, a estratégia basicamente é você gerar uma lista e através dessa lista você começar a atacar essas pessoas no bom sentido com informações sobre a sua loja. E veja bem, entenda que o marketing digital e essas informações que você vai passar, na grande maioria das vezes, não é oferta. Tá? Você não vai começar a ligar para a pessoa e dizer, ó, oh, a gente tem um sofá aqui a 20 reais. Ou oh, fulano, eu quero te oferecer aqui uma peça de roupa com desconto de 50%. Não, você vai começar a entregar para essas pessoas valor. Exatamente, você vai mandar um e-mail com ela dizendo que você tem uma dica especial de como lavar a roupa sem estragar e sem perder a cor. Ou você é do ramo de imóveis, você pode encaminhar um e-mail para sua lista de e-mails de clientes, dando dicas para ele de como tirar uma mancha do sofá, uma mancha de sorvete do sofá. E assim por diante, cada um na sua, no seu segmento. Então são estratégias que você deve utilizar para gerar conteúdo de valor, gerar valor, entregar valor gratuitamente para essa lista e a partir daí tornar eles é, mais próximos de você. Essa lista ela pode ser gerada, por exemplo, através de postagens no Facebook e no Instagram, então você começa a criar esses conteúdos no teu, no, nas suas redes sociais e buscar ter engajamento, buscar ter interação. Né, envolvimento desse público com as postagens que você faz. Pessoal, acabou de chegar aqui a coleção outono-inverno na nossa loja. Qual você gostou mais? Do azul ou do vermelho? Você gosta do quê? Da do, do, do mini saia ou você gosta de uma saia mais longa? Qual que é a sua? Mais comportada ou mais ousada? E assim por diante. Com esse tipo de, de, de publicação, esse tipo de conteúdo, acaba gerando interação desse público. E a pessoa curtiu comentou, compartilhou, qualquer reação, qualquer envolvimento que ela teve, teve com a sua publicação, quer dizer o quê? Que ela está se aproximando da sua marca, que ela interagiu com aquilo que você publicou, então que ela tem uma predisposição a atender uma solicitação sua. Quando você pede para ela, oi fulano, você gostou mais da Azul? Passa aqui na loja, vem conhecer a nossa coleção. Ah, obrigado por você comentar. Que bom que você gostou. Oi, tudo bem? Você já é, pensou em trocar o seu sofá? Ou está chegando o final de ano? Como que está a sua casa para receber os parentes? Ou, melhor ainda, você costuma receber muita gente na sua casa no final do ano, isso num caso de uma loja de imóveis, e aí você puxa uma conversa com a pessoa. Ah, sim, recebo bastante gente na minha casa. É, e como que está a sua sala? Né? você já pensou em trocar de sofá, ou se o sofá se trocou faz tempo, e assim por diante. E cada negócio tem uma especificidade, não tem uma receita de boa. O fato é, você optar em ter uma atividade passiva ou ter uma atividade ativa, e qual é a característica do seu negócio. Tá ok? Essa foi a dica de hoje. Agradeço a sua audiência, sou Rodrigo Stutz, aqui para o canal Clique Logista, e a gente se vê na próxima. Até lá!